Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Um dos erros que a pessoa comete no assunto de emagrecimento é ter de forma errada a sua postura. Quando a gente olha de fato para baixo e os membros da frente, a pessoa não percebe não fica aparecer fica tipo aparecendo de fato que a pessoa é magro mas estufa esse peito para ver se tu realmente é magro pois uma postura errada de colocar o estômago para dentro para tentar evitar que a pessoa saiba que tem 110 quilos, 100 quilos, 90, 80 quilos e precisa emagrecer, não vai solucionar, de fato, o seu problema.